Olá, como você pode ver hoje, o assunto do dia vai ser um, o uso do, de vídeo, né, as, as propriedades ou como fazer edição dentro do Photoshop. Obviamente, Photoshop não é um software de edição, mas sim um software de manipulação, mas há alguns anos a, a Adobe investiu em colocar várias funções de vídeo, né, ou seja, a opção de trabalhar com vídeo dentro do Photoshop, e assim você poder fazer... Uh, uma edição barata, uma edição simples dentro do, do, do software sem precisar de você comprar um outro programa, por exemplo o que seria o caso do Premiere obviamente ele não vai substituir o uso do Premiere ou do After Effects são dois softwares que tem uh, as suas próprias funções os suas próprias vantagens mas para edições simples, pra, dependendo do, que, do nível de trabalho que você precisa fazer também o Photoshop vai te resolver o, o, a situação muito bem então vamos lá o que eu vou mostrar aqui é o exemplo desse vídeo. Então repare que tem uma edição simples. Com efeito de, de, de cor. Tem até uma composição que eu fiz aqui. Alguns frames para poder mostrar o exemplo. Então eu vou mostrar como é que começa tudo isso. Primeiramente eu vou fechar esse arquivo. Então esse é o Photoshop. Aqui embaixo eu já tenho aberta a área de timeline. Né, que é onde vai importar todos os vídeos. Se você não está vendo essa opção. Você tem que ir em Window. Depois em Timeline e ele vai mostrar para você de cara eu tenho um, um layout muito parecido com os softwares de edição então eu tenho aqui todo o controle da timeline corte, efeito, play e por aí vai eu tenho aqui a opção de importar vídeo eu também tenho aqui a opção de importar os vídeos ou manipular os vídeos por aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um vídeo eu vou, eu vou, começar, eu vou tentar refazer aquela edição, então repare que é simplesmente procurar onde está a pasta do, do arquivo que você quer e simplesmente clicar no vídeo que você quer então eu tenho aqui 1811, que é o meu primeiro vídeo eu importo na timeline, vem o vídeo inteiro então o único que eu preciso fazer é escolher o momento que eu quero então eu vou escolher aqui esse pedaço, onde ele, onde ele levanta para correr então vou pegar ele já aqui na, com a ação acontecendo. Só preciso clicar aqui no tesoura, ele faz um corte, eu vejo até onde ele vai. Então eu não preciso mais que isso. Eu quero cortar também antes dele acabar a ação. Pronto. O que eu não preciso, eu deleto. Clicando e deletando, e está ali o meu vídeo. Repara que ele cria o que chama vídeo grupo 1. E se eu olhar nos meus layers, eu também tenho aqui vídeo grupo 1. Isso é importante, você vai ver por que. Então eu vou agora adicionar meu segundo vídeo. Então no final da minha timeline, eu vou, posso clicar aqui no mais, ele vai me perguntar pelo meu segundo vídeo, eu vou pegar o 10 e fazer a mesma coisa. Também vem o vídeo inteiro, então aqui no caso é meu painel, eu posso escolher qualquer take desse vou escolher então aqui também quando já tem a ação no meio vou pegar aqui corte ah, aí acabou corte também não vou deixar muito longo e repara que ele, então está colocando meu vídeo um atrás do outro se eu, se eu gostar da, do, do, do, da sequência eu deixo se eu não gostar eu posso dar aqui um zoom se eu quiser e alterar a duração dos clipes, sem problema algum, vou importar o outro vídeo para dar a sequência, também no mesmo rolo, então 8 e a próxima sequência que é onde eu vejo, se não me engano, a, por ah, tá. a porta fecha, então eu tenho que ver a porta fechando, ele chega aqui na porta a porta já fechando, corto, jogo fora o que eu não quero o que for excesso, também vou jogar fora clica no, no clipe e pronto, na tesoura repara também, então repara que o meu vídeo está em 25 quadros por segundo porque esse vídeo foi ah, filmado em 25 frames por segundo então eu tenho aqui a minha ação, a porta minha, eu vejo aqui a porta começa a fechar. Então eu não quero essa ação duas vezes. Então o que eu vim aqui é pegar quando a porta começou a fechar nesse clipe, obviamente, e pronto. Ele fez a edição ali. Então ele abre, ele corre, ele aperta o botão, a porta começa a fechar e eu vejo a porta fechando. Ok. Eu vou agora procurar o, o Alien, que é a parte que está aqui dentro. Então, para isso, eu posso usar o mesmo vídeo né? Então, repara que O meu vídeo está aqui, esse é o meu primeiro vídeo, meu segundo vídeo, meu terceiro vídeo. Então, essa ordem é importante. No Photoshop, ele, a sequência, né? o que ele vê de início e fim no Photoshop é de baixo para cima. Então, quanto mais em cima, mais no final da... Do tempo, o que eu vou fazer agora então é: eu posso criar um novo grupo, ou eu posso vir aqui também e importar a mídia. Deixa eu tirar isso aqui do caminho, importar a mídia que agora está no rolo 13. Vou pegar então a mídia 7, então essa aqui é a mídia 7, que é onde eu tenho a parte de dentro do vídeo. Então eu tenho aqui o meu Alien, vou cortar, vou pegar só um trechinho disso. Eu não quero esse trecho, eu jogo fora, eu não quero esse trecho, eu jogo fora. Então, só para poder deixar a minha timeline organizada o que eu estou fazendo é toda essa parte aqui é a parte do exterior e aqui eu tenho o um interior então para não ficar muito confuso isso o que eu posso fazer é eu posso mover para fora aqui ou eu posso pegar aqui e mover para fora da timeline então repara que ele me criou aqui uma nova linha né, uma, nova, uma, nova, uma nova camada com esse novo vídeo aqui dentro ele não está em nenhum grupo mas, se eu quiser aqui, eu posso criar um novo grupo com clipe. Então, eu vou criar um novo grupo com clipe, porque vai acontecer a mesma coisa. Todo clipe que eu jogar aqui dentro, ele vai estar tá nesse mesmo vídeo grupo e vai também fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui então o meu, o meu Alien. Eu vou puxar agora o, o, no, um outro vídeo nessa timeline de baixo. Porque eu também vou pegar um exterior de novo, então vou pro o rolo 6. Então vou procurar aqui onde ele está olhando. Então ele olha, isso ele vai falar. Que mouse ah, foi a minha Wacom que travou, então calma aí. Ele vai falar, então eu quero um corte aqui. Até onde ele vai falar. Pronto, ele falou. Corte aqui. Então eu não quero esse trecho. Eu quero então mover isso para cá. Repara que ele então deixou o meu vídeo do jeito que estava. Né? A edição está perfeita. Sendo que eu tenho toda a parte exterior nesse grupo. E eu vou ter a parte interior nesse grupo. Então agora eu, eu vou pegar outro vídeo outro trecho desse mesmo vídeo eu poderia obviamente importar a mídia de novo mas se eu tiver já aqui uma coisa que eu, que eu descobri usando é que se eu apertar o atalho para duplicar a camada ele me joga o vídeo inteiro isso eu não quero, não me interessa então o jeito mais fácil é, se eu puxar para para a aba de criar novo ele simplesmente duplica o clipe e põe ele pequeno então eu posso, eu posso ir mais para frente que é onde eu quero na timeline e aí sim eu procuro a área que eu quero, ou seja, eu não preciso ter o um vídeo gigante na minha timeline. Então eu tenho aqui onde começa a queimar, corto, deleto e pronto. Então essa seria a minha edição. Digamos que essa seja a minha edição, né? Então eu tenho a parte exterior, tenho o óleo queimando, aí volta para a parte de fora e depois o óleo queimando de novo. Eu, é, esse vídeo é um vídeo de alexa, só para vocês saberem né, de onde ele veio então se eu olhar aqui o tamanho dele, ele é um vídeo em 2k então e repara que está rodando muito bem no, no photoshop ele tá rodando, eu diria praticamente em tempo real, eu tenho alguma perda mas para um preview está tá bem decente eu tenho duas camadas, eu tenho dois vídeo grupos e eu vou então agora, eu posso fazer então, o que eu faço no Photoshop normal, por exemplo, vim dentro do meu grupo 1 e adicionar, digamos, um filtro. Então eu vou pegar um filtro aqui dentro, eu quero que a parte de fora seja fria, então eu posso adicionar um filtro, deixa eu ver se eu estou botando o filtro no lugar certo. Então eu estou aplicando o filtro aqui, obviamente se eu deixar o filtro com o, o clipping mask. Ele não vai aplicar em todas as footage, então eu quero aplicar todas as footage desse grupo Então tá aqui o meu filtro, se eu desabilitar Você vai ver que faz a diferença E obviamente não vai fazer nada nessa, nesse grupo aqui E de novo, no meu último grupo, no meu último clipe da parte externa Na parte interna, se eu quiser deixar mais quente, eu venho no meu grupo Adiciono o filtro Vou dar um filtro para ficar quente eu posso escolher o quanto eu quero, obviamente. E a mesma coisa. Eu desabilito Clipping. Se tiver tudo certo, eu não vejo ele alterar nada nesse grupo. Só, vou, só vai alterar quando tiver dentro desse grupo. Se eu quiser algo que, que funcione para todas as camadas, obviamente eu posso criar um, um grupo ou um filtro ou nada mais do que um, um efeito de correção fora. Então esse sim vai acontecer para todos os, os meus arquivos. Né? Para todas as camadas e para todos os cortes da timeline. Eu também posso, se eu quiser, eu posso limitar alguns filtros, né? alguns clipes se eu quiser, eu posso fazer isso. Não é o que me interessa nesse caso. E, para terminar, eu só vou mostrar como fazer, como faria a composição desse shot aqui, dentro do Photoshop. Que também, obviamente, não vai substituir um After Effects, mas é, seria um jeito de você fazer o, o arquivo completo, né, o trabalho completo, sem usar uma outra ferramenta. Então, eu tenho aqui meus dois grupos, eu preciso colocar uma imagem aqui dentro. Então, para começo de conversa, eu vou precisar trabalhar nesse clipe aqui então, nesse pequeno trecho então eu vou pegar meu primeiro frame dele né? então repare que aqui não tem nada antes aqui é meu primeiro frame eu, vou, eu fui no google, simplesmente digitei uh, procurar por, por nave espacial uh, ou painel de nave espacial achei qualquer coisa então eu posso copiar uma imagem jogar dentro do photoshop simplesmente joguei lá dentro eu não estou querendo saber aonde está, em que layer está, simplesmente está jogado lá dentro. Eu posso, então, botar na minha janela, aqui dentro eu tenho a minha área, o que eu sei que eu preciso fazer é usar apenas um frame. Então, por enquanto, eu tenho apenas um frame. Então, repara que esse aqui é apenas um frame. Eu vou, então, ter esse painel, eu posso usar qualquer ferramenta do Photoshop para poder posicionar ele, então eu vou botar mais ou menos na posição que eu preciso, né? tentar acertar a perspectiva dele, digamos que isso seja o que eu preciso, não, não vou perder muito tempo fazendo perfeitinho, mas digamos que seja isso que eu preciso, então eu posso criar uma máscara, que você já conhece, se eu quiser então fazer um né, isso aqui, mesclar melhor. Eu posso suavizar as bordas. Também tudo isso é de acordo com o que você achar que deve fazer. Você pode deixar a borda dura se quiser. Porque o que eu quero, o que eu quero mostrar, na verdade, é como fazer esse efeito funcionar quadro a quadro, até porque mais tarde a mão dele vai chegar em frente ao painel. E é aí que começa a dor de cabeça. Então eu posso, para não ficar muito confuso... Eu posso botar isso aqui dentro de um grupo normal, se eu quiser. Ele me mostra aqui o grupo normal. Eu poderia usar como um, um, um grupo de vídeo, não, não tem muito problema, mas eu tenho que usar a mesma técnica que eu usei para fazer a duplicação do clipe. Então eu puxo ele para cá. Quando eu puxar ele para cá, ele jogou no, na segunda camada. E essa é a diferença. Se eu tenho apenas um grupo normal, ele vai me jogar em várias camadas. Se eu pegar esses objetos e botar eles num, uh, num grupo de vídeo, aí sim ele vai me jogar um atrás do outro. Ou seja, um depois do outro. Então eu vou mover para fora desse grupo, vou pegar esse grupo aqui dentro, e agora sim eu vou começar a mexer. Então lembra que o primeiro frame é o mais de baixo, o segundo frame é o mais de cima. Então aqui eu tenho agora meu segundo frame. Se eu quiser agora, então, mostrar, cuidado para usar na máscara, tem que usar na máscara. Então, agora eu posso vir aqui e apagar o quanto eu achar necessário para poder fazer mostrar a mão. A vantagem, como eu falei, é que você pode usar os brushes do Photoshop, então você pode deixar isso aqui bem bem suave para poder mesclar bem. Vou para o próximo frame, mesma coisa, duplica o frame. Então, eu estou nesse novo frame, apaga. Óbvio que quanto mais tempo você perder aqui, né, fazendo o detalhe, melhor vai ficar. Mas eu estou só dando esse exemplo rápido. Então eu não quero perder muito tempo com isso. Então eu tenho aqui de novo a mão. Traz de novo o que tem do painel. E por aí vai. Então, repara aqui quadro a quadro. Então aqui eu consigo fazer a minha manipulação. Se eu precisar voltar para corrigir alguma coisa que você esqueceu, é só vir lá no frame e pintar de novo. Simples, mais simples possível. E está aí. Então, no final das contas, depois que eu fizer a minha edição toda, fizer a minha a minha manipulação aqui dentro eu estou pronto para exportar, o que eu preciso fazer então agora é Dar um render vídeo Então no render vídeo eu tenho uh, uma janela parecida com a janela que você tem em softwares de, de edição também Onde eu vou escolher o local, eu vou escolher aqui como eu vou exportar, se eu vou usar o Media encoder ou se eu vou usar o, o photoshop A diferença é que o photoshop ele só exporta sequência, enquanto pelo Media encoder eu consigo exportar vídeo também então eu posso exportar, por exemplo, QuickTime, posso escolher o tamanho, posso escolher o formato, né? posso usar o formato padrão, a quantidade de frames, se eu quero todos os frames, se eu quero só alguns, se eu quero alfa ou não, e também, obviamente, uma coisa que eu passei uh, direto, até porque nesse caso aqui eu não estou usando, eu tenho como usar também uh, objetos 3D dentro do, do, dessa minha edição, porque o Photoshop lê arquivo 3D, então eu posso usar objetos 3D. Dois detalhes são que você pode usar transição Então se você quiser fazer, por exemplo, uh, algum, algum efeito entre um pedaço aqui e outro Que não é o, não é o meu caso, né, que eu, eu quero mais corte seco Você só precisa clicar no teu vídeo, escolher a transição que você quer, a duração E ele vai aplicar, tá vendo? Tá dizendo ali só a gente arrastar e vai aplicar E segunda coisa, se você está fazendo, por exemplo, animação frame a frame ou se está fazendo um gif animado ou coisa do tipo você vai querer dar uma olhada na opção de onion skin que nada mais é do que ele vai te mostrar o movimento uh, entre os frames então por exemplo nesse vídeo aqui que é é bem acelerado se eu tiver com a uh, onion skin habilitado você vai ver que ele, ele multiplicou o, o, o frame anterior com o frame posterior e você consegue ver a uh, a diferença entre um frame e outro. Isso não é exportado, eu não, acho que não tem opção de exportar isso, mas é simplesmente possível você ver a diferença entre o frame atual e o próximo frame, para poder ajudar na animação. Eu diria que para esse tutorial é isso, espero que você tenha uh, divertido, depois uh, se você fez alguma coisa com isso me manda o um vídeo e obrigado por assistir e até a próxima.